Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem. Rodrigo Ouro aqui para mais um vídeo. Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Nesse vídeo aqui a gente mostra como a gente pode fotografar com lentes vintage, aproveitando essas lentes antigas de mais de 30 anos de idade, que o valor é bem mais abaixo e te entrega uma imagem diferente, bem vintage, com muita personalidade. E antigamente, na minha época de DSLR, quando comecei lá com uma D5100 emprestada, por aí vai, eu come treinava o foco manual numa lente do kit, por exemplo. Eu saía atrás de animais, tipo uma borboleta da vida, se eu encontrar foto eu ponho para vocês verem, e ficava tentando focar manual na borboleta, tanto ela parada, que é mais fácil, mas ela em movimento voando também e era muito difícil, uma porque eu tinha 4 graus de miopia e nem sabia e assim mesmo eu consegui acertar a foto de alguma forma e outra porque as DSLRs normalmente não tem uma função que as mirrorless de hoje em dia têm que é o focus peaking mas ainda assim é possível você conseguir atingir uma boa qualidade de foco com a dente manual tanto no vídeo quanto na fotografia e o que que é o focus peaking? focus peaking nas câmeras mirrorless de hoje em dia é quando você põe lá no seu menu vou te mostrar as imagens aqui ó, na pasta 13 14 peaking setting é aqui que você aciona o seu Focus Peaking, tá vendo? Você deixa ele on ou off para ser mostrado e se deixa no nível médio, alto ou baixo. E aí você escolhe a cor que você prefere. Você põe lá no seu menu Focus Peaking on, né, acionado, e quando você vai fotografar, você vai mudando o seu anel de foco, você vai ver na sua imagem, né, o foco... É, seja na cor que você escolheu ali no menu, então você consegue ver onde o seu foco, o seu campo do foco está indo. Seja na abertura mais rápida ou mais lenta, você consegue ver bem melhor aonde está o seu foco exatamente. E fora o Focus Peaking, você tem a possibilidade do Focus Magnifier, que eu acho que em português, eu acho que em português é, é foco magnificado, alguma coisa do tipo assim, não sei. Perdão, mais é uma ampliação do foco que você tem, então quando você está ali fazendo foco, você dá essa ampliação no foco em, um, em uma função que você põe na sua câmera e ele vai ampliar o foco, mostrando um close de onde está o seu foco para você ver se está tá exatamente em foco ou não que é show de bola. E essas duas ferramentas que vêm nas câmeras mais modernas de hoje super ajudam então, a gente conseguir dar novas vidas às lentes antigas que poderiam estar paradas é, gerando poeira e fungo em algum canto e ter um outro olhar. Coisas que às vezes umas lentes de hoje em dia as lentes saem direto da fábrica não tem. Que são o caráter e a personalidade de cada lente com uma personalidade única, algumas com bokeh diferenciado, outras com contraste diferenciado e por aí vai, e conforme você for ah, aprendendo sobre as lentes vintage, você vai ver que fica mais difícil ainda de você não querer comprar, porque é barato, é bem barato, e você consegue ter outros ranges né, variados, com as lentes que são montadas como um tanque de guerra, e tem mais de 50 anos de idade e basta você ou levar para limpar fazer uma limpeza na, na lente ou você aprende a fazer essa limpeza também que eu posso mostrar num vídeo no próximo episódio e é isso aí galera, é simples assim né? você pode usar tanto na sua DSLR quanto na sua mirrorless umas funções de foco estendido ou nas mirrorless foco picking também para você poder atingir o foco ideal na sua lente vintage e fazer ótimas fotografias e vídeos com looks únicos que nenhuma lente moderna poderia trazer. E eu vou deixar também umas dicas de lentes vintage que eu já ouvi dizer, já pesquisei, já testei e segue aqui na descrição, aqui ok, beleza? E é isso aí galera, por hoje é só, muito obrigado pela sua presença única aqui, se gostou do vídeo deixa o like lá embaixo, se inscreve aqui embaixo também e a gente se vê na próxima, beleza? Continue criando. A gente te vê na próxima.